Agora nós vamos montar esses acordes de forma quartal, pensando em empilhamentos de quarta. Mas pensando no campo harmônico de dó dórico, que o campo harmônico de dó dórico é a mesma coisa que si bemol sétima maior. Certo? Começa a ficar um trava-língua <risos> as ideias de alterações e tudo mais. Então aqui, dó dórico. O dó dórico, tônica dó. Agora, as notas da escala de dó dórico seria Dó, ré, mi bemol, fá, sol, lá e si bemol Esse lá é uma sexta maior Logo, quando você tem um acorde com terça menor No caso aqui o mi bemol Terça menor mais sexta maior Você tem um acorde menor seis Certo? Ó, dó menor seis Aqui você tem dó como tônica Terça menor e a sexta maior aqui No caso, seria o lá Cabe várias escalas sobre ele, não apenas o dórico, mas sim a menor melódica também. E claro que isso daí é um assunto para ser estudado com maior cautela. Vamos aqui aos empilhamentos. Quando eu tenho aqui a nota dó, qual que é a quarta de dó? Então dó, ré, mi, fá. Então a próxima nota do meu acorde seria um fá. Qual que é a quarta do fá? A quarta do fá, fá, sol, lá, si, bemol. Certo? Pensando na escala Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Sol, Lá, Si bemol. Logo eu tenho Dó, Fá, Si bemol. A minha próxima nota agora eu quero a quarta de Si bemol. A quarta de Si bemol seria Si bemol, Dó, Ré, Mi bemol. Certo? Decore bem essa escala, certo? De Dó dórico para você conseguir achar. Então logo eu tenho... Dó, Fá, Si bemol, Mi bemol. Agora, qual seria a quarta de Mi bemol? Aí você só contar a partir da escala. Mi bemol, Fá, Sol, Lá. Caso você queira também, seria possível colocar aqui a sexta. Aqui eu tenho o acorde totalmente empilhado em quartas. E será muito legal para você improvisar com eles. Agora você terá que pensar no próximo grau do campo harmônico, certo? Aqui seria o terceiro grau do campo harmônico de si bemol ou o segundo grau do campo harmônico de dó dórico. Seria um ré menor com sétima, terceiro grau de si bemol, sétima maior. Pensando agora, empilhando em quartas, seria ré. Qual que é a quarta de ré? Ré, mi, fá, sol. Logo, eu tenho a nota ré e a nota sol, a sua quarta qual é a quarta de Sol? Sol, Lá, Si, Dó. Logo eu tenho a nota Dó aqui. Eu tenho Ré, Sol, Dó. Qual é a quarta de Dó? Dó, Ré, Mi bemol, Fá. Logo eu tenho a nota Fá. Aqui está montado o acorde quartal. aqui, ó. Logo você tem essas duas ideias que são exatamente iguais. Certo? Agora vamos para o terceiro grau da escala de Dó-Dórico. E o terceiro grau seria o Mi bemol. Vamos empilhar aqui, ó. Qual que é a quarta de Mi bemol pensando na escala de Dó-Dórico? Seria Mi bemol, Fá, Sol, Lá. Logo, eu tenho o Mi bemol e aqui a nota Lá. Qual é a quarta de Lá? Lá, Si bemol, Dó, Ré. Logo, eu tenho Mi bemol, Lá e o Ré. Certo? Qual é a quarta de Ré? Ré, Mi, Fá, Sol E aqui eu tenho a nota Sol O acorde ficou dessa forma Então você tem Certo? Pensando aqui no campo harmônico De forma quartal Beleza? Agora, próxima nota seria O Fá, beleza? A quarta de Fá Fá, Sol, Lá, Si bemol Então eu tenho Fá, tenho Si bemol a quarta de si bemol, si bemol, dó, ré, mi bemol. Logo eu tenho mi bemol. Qual que é a quarta de mi bemol? Mi bemol, fá, sol, lá. Logo eu tenho o lá aqui, ó. Beleza? Olha essa sonoridade bem da sexta maior, certo? Então aqui você já tem esses acordes. Certo? É muito legal que quando você tiver um groove estático, então quando você tem um acorde de Dó menor com sétima parado, você pode colocar sobre ele esses acordes, certo? De forma quartal. É uma forma de você improvisar com os acordes. Então agora veja isso na prática. Então lá, agora com o auxílio do backing track está rolando em um Dó menor estático. Aqui você pode utilizar os acordes que você pensou, certo? Que você construiu de forma bem aleatória, certo? Olha lá, primeiro acorde, terceiro, quarto. Claro que você tem que estudar para montar os próximos. Ó. Então você pode empilhar os acordes, enquanto, sei lá, seu amigo está fazendo um acorde só, você está lá... Certo? Vai ficar bem bacana. Beleza, meus queridos? Então é isso aí, espero que você tenha gostado dessa dica de hoje. Uma aulinha bem simples.